Olá, aqui é o Daniel e hoje eu quero te falar sobre três coisas que te atrapalham todos os dias e que você tem que prestar atenção para que a sua vida seja muito, muito, muito melhor, beleza? Então vamos lá, primeira coisa, o primeiro item que te atrapalha, é muito provável que você já tenha ouvido falar de outras pessoas, mas é a falta de planejamento. Quando você simplesmente vive a vida por viver, vive a segunda, de segunda a domingo, 24 horas por dia, sem se planejar, as chances são... Que a sua vida não vá muito para frente, né? desculpe ser tão direto, mas a chance é que você vai ter muitas frustrações porque você não vai ter uma vida planejada e estruturada. E uma dica bacana, uma técnica bacana que eu quero te é, passar, a compartilhar com você, lógico que existem vários, mas uma que eu quero passar para você, para que possa te ajudar ainda mais a ter um planejamento diário melhor, é uma técnica chamada Scrum. É uma técnica que nós usamos aqui para trabalhar e você pode simplesmente é, planejar o seu dia seguinte pensando em duas, dividindo em duas listas simples. Né? O, que eu, o que eu vou fazer, o que eu vou fazer hoje e o que eu fiz ontem. Assim você consegue é, ter uma clareza de como está fluindo a sua semana. Ah, o que eu vou fazer hoje? O que, que eu fiz ontem? O que, que eu vou fazer hoje? O que eu fiz ontem? Assim você percebe se você só está enrolando ou se você está conseguindo é, planejar e executar de verdade. Lógico que existem outras técnicas, mas essa é uma bem simples e muito efetiva, beleza? A segunda coisa que te atrapalha é a falta de confiança em si mesmo. Então é enorme o número de pessoas, são milhões e milhões de pessoas que não têm uma autoconfiança, que não confiam nas suas próprias habilidades. E isso acaba sendo muito ruim, porque, às vezes, essas pessoas elas possuem habilidades extremamente fantásticas, mas elas não confiam em si mesmas. E se você é esse tipo de pessoa, talvez você deva procurar uma ajuda mais específica, uma orientação mais profunda sobre isso, para que você possa desenvolver a autoconfiança. Somente com a autoconfiança você vai conseguir passar por dificuldades e barreiras grandiosas e que... É, talvez você ainda não esteja sentindo a coragem, a convicção, a determinação, a motivação dentro de você, beleza? E agora a terceira coisa que te atrapalha é a falta de fé. Muitas das vezes, eu, eu, eu, isso é o mais engraçado, que eu já conheci pessoas incríveis, e que essas pessoas elas faziam tudo o que precisavam ser feito, mas elas não tinham fé. Porque nem tudo está no nosso controle. Se você parar para pensar, a, a forma como as horas fluem, né? quando o sol vem, a lua vem, enfim, quando as coisas, algumas coisas acontecem né? que não dependem da gente. O crescimento de uma planta, se você plantar uma planta, você pode ajudá-la, apoiá-la no crescimento, mas ela tem uma inteligência natural que vai fazer com que ela cresça. E se você estiver dando o seu melhor, se você é o tipo de pessoa que dá o seu melhor, mas ainda assim as coisas não estão acontecendo, você simplesmente precisa ter fé e aguardar os resultados certos acontecerem na hora certa. Algumas coisas elas demoram um pouquinho para acontecer, mas se você todos os dias estiver caminhando, fazendo as suas atitudes de uma forma adequada, eu tenho certeza absoluta que os resultados vão acontecer na sua vida. Que é você é, é, se entregando... Totalmente ou apenas parcialmente, mas tenha fé. Tenha fé, simplesmente faça o que você precisa ser feito. Faça o que você precisa fazer e aguarde que os resultados irão vir. Você está animado ou desanimado, beleza? Então, se você gostou desse vídeo, clica aqui em curtir, comente, compartilhe. Eu tenho certeza que uh, se você. É, utilizar essas dicas que eu estou passando na sua vida e você ficar atento a esses pontos que te atrapalham eu tenho certeza absoluta que você vai viver uma vida com muito mais qualidade e muito mais felicidade então aqui foi o Daniel para mais um vídeo sem frescura feito no celular mesmo, sem edição é, espero que você tenha gostado, até o próximo vídeo e tchau, tchau!